Sou first pick, hein, mano Deixa eu ver o que que nós joga Posso de recarim? Vou de carim, mano Vou de carim. É, é, é mais porque deu vontade, tá ligado? Hoje, como eu tô nessa conta do Kundudu, cara Dá pra jogar com vários campeão, mano é, pode fazer vários campeões diferentes aí O próximo eu pergunto o que que vocês animam a ver Esse aqui eu peguei porque eu tava afim mesmo Não vou mentir, não tava, tava com vontade aqui nível 3, dá certo, hein De incendiar, acho que de, de fantasma é melhor, mano Se pá Acho que o fantasma é bem mais drinzinho Loja de gragas, não Pior que não Mas dá pra tentar aprender Antigamente eu jogava de gragas só que faz tanto tempo, velho. Que eu vou ter que reaprender, sim, tá ligado? Caramba, nós tá caindo com o mestre, mano. Olha, caramba. Tá, vamos lá. O jogo aqui vai ser interessante, hein? Contra-reco. Tem bastante tanque ali. Que esse mal fight galho. Vambora. Tadinho do galho. Ele foi guardar o lado errado, mano. E eu vou gankar ele. Eu só não sei se dá pra matar, né? Vem, fiz. Confia, mano. Mano, você não tem Ignite. que Quer matar, não, mano? Ué, o cara não quer matar, não? Ah, tá. Ah tá, não, não, não, ele matou vou Pegar seis aqui é dive top vou pegar nos lobos ali, nós dive o Que é isso, o Dudu já matou, mano Vai deixar o cara jogar não? Uh, tá que senão passarão, Marquinhos Caralho, mano, da hora, da hora Ai, caralho, tá que susto aí, mas é só empresa, né? Meu Deus, velho. Tive que gastar tudo aqui. Se pai ainda vou morrer pro eco. Mano, esse jogo, galera, será que dá? Pra cê... alguém consegue é identificar empresa? se é melhor ruptor ou trinity? O ah, que você acha, Dudu? Ruptor, ruptor. Tem parrudo lá. Né? Ah, é por causa dos tanques. Oh, eu vou zaralhar um cara aqui na jungle. Você vou dar perder. B. Pode ir, pode ir. Eu vou querer ir a agora. Vou fazer o clear primeiro. Nice, porra. Vai roubar Django ainda? É, eu amo é, né, fazer né, isso, cara. Monstra. Vou deixar só uma galota só. Quebra-passa não é melhor não, Marquinhos? Você sabe responder essa, Dudu? Se quebra passe seria melhor pra mim, velho? Por que será? O Jugger ele fazia quebra-passo, mas eu não... Eu ah. não posso um quebra-passo não acho o, que, que... Até que dá um dano gostoso, mas acho que o Ruptor te dá um setup melhor, sabe? E, e é mais simples né, o Ruptor eu não preciso usar, né? Só tá Sim. indo pra cima dos caras Tem vezes que eu esqueço de usar uns itens assim quando eu faço item novo pra boneca que eu não uso eu, nunca, nunca, nunca fiz item que tem que usar pra recarim, tudo automático Vou startar o Alta aqui, ó. nós Daiva Top O Star Tower nem valeu Você viu que eles vão bufar o Cutelo, né? Vi, você postar no Twitter É muito que coisou lá, bem. é muito bom? Uhum. Eles vão tirar a passiva que tá dando quando o cara tá... Quando o cara tá a, a, a passando porque não atrás da estacada, tá ligado? Continua e eu vou te aumentar a vida. Entendi nada, Dudu, mas eu boto fé, mano. Vamos né <risos> Ai, ai. Eu não tenho certeza se ela vai voltar a sentir essa, mas ah, Acho que volta mas o item é bem core, né, mano? Tá origensinha. Ó tá, o Eko aqui. O Eko tá aqui. Fredinho, bora, obrigado bora, bora. pelo seu... Eu vou voltar tá, ele pra forçar algo. Mas eu só vi a Você pula? Véio. Nem fudendo que você vai flashar. Ah, vamos nessa, Dudu. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. achei que eu mato esse cara, mas eu não mato, não. Ah, vamos nessa, Dudu! O Arauto levou a torre e tá bom. Vambora, rapaziada. Vamos aonde? Vamos nessa, caneta. Vamos nessa. Será que eu vou ter que fazer bota de MR? Vou, né, mano? Filhas da mãe forte. Tá bom, o malfight agora vale gold pro Dudu, rapaziada. Tinha morrido três vezes seguida, vale nada. Agora ele vale. Ô Dudu, os caras vão querer lutar isso aqui, mano. é anima de brotar? Eles vão querer, mano. Eles vão querer, ó. Foda-se, liguei o fantasma. Eu nessa... Dudu, você vai ter TP? Tenho, tenho TP, tenho TP. um tempo. Nossa, o cara não morreu, velho. Boa. Daqui a pouco eu tenho um ult. Eu vou buscar o Aférios, hein, mano! Oh. <risos> sabia! Oh. <risos> sabia que ele ia aparecer, velho! você gosta de chá de capim, canela? Capim? Nunca tomei, não, pai. Eu acho, né? Tô zero online, zero bala. Chegamos. Tem muito dano aqui, Força o R dele, cipá. Ah, tomei stun, velho. Ajuda? Nossa, ainda bem que o Malvite não me ultou, mano, senão tava fudido. Não tem. Ah, se eu soubesse. Ai, ai, ai, ai, ai, eu... Eu vi cara, vi. ai, o... Rebenta esse cara, mano. Ai, papo nessa! Tá faltando alguém aqui, não, mano? Ai, quem dá dando nesse cara aí é o... O Fizz, A velho. VN também. Tá bom, ela vai levar a torre lá, tá suave. Olha o que é isso aqui, velho? É. Mano, tá louco? <risos> tô aqui, tô aqui, tô aqui. O Onefit te pô. Eu não posso ser nisto, Dudu. Cinco segundos eu tenho um E. Calma. Joga slow que nós lutamos. Joga slow. <risos> Perma. Boa. Vamos nele? Ah! Vou levar pra tu? Uhul. Uh. <risos> Perdi o arauto, mas matamos todo mundo. Dá pra emendar aquele ali, hein? Ah, filhão, você tá corajoso, hein, Malfight. Eu, não pego, isso, eu hein? pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. Eu sequei, sequei. Ele vai matar, mano, esse cara? Ah, tá bom dentro, porra. Nossa, que cara forte, mano. Por que, que esse cara é tão forte? Drake, né, mano? Um cara Frank, forte, a sabia, mano. Rapaz. Vou dar a B aqui, resetar pro Drake. Nós lança a braba lá. Bora. Já testou mil Turbo pro Reca? Pior que não, hein? mil Turbo é o do Speed, né? Deve ser interessante. Se você for fazer um recarinho mais tanque, né, mano? Mas. Acho que pra solo, que o kill é ruim e deve ser bom pro competitivo e tá? tal. Não, na real, não é bom, não, mano. Kimil Turbo não é bom, não, rapaziada. Ô, vai querer lutar que é isso aqui, pra... ó. Você brota? Você dá umas risadas, deve ser. É, pra trollar é bom. Tô trocando... Ai, ah, é nossa. gente. Já, os cara fez a braba. Engraçado que aqui nesse elo que nós está jogando, velho, os cara luta pelos objetivos. Foda-se, mano. Tipo, isso, isso às vezes é um pouco errado, velho. Às vezes os cara que vai melhor, velho. Agora o cara morreu, vou roubar a jungle dele Pode, velho. Né? Já tem minha jungle pra farmar, velho. O cara tá fudido, esse, esse eco tá fudido. Aquela é esse? Mestre, mano. Eu, eu tô no diamante, o Dudu também, mas o nosso time é mestre o resto. Tá não chegar. Cheguei. Vai dar o bait nele que a gente dá em Lux. Aí, ó. Ai, ah, ele tinha isso aí, mano Legal, tá. deixa ele ultar. Agora nós Bazuca ele aqui, ó Tá é chegando Será que eu dou um karma chase nesse cara, mano? É um mal nele Ó o oh, Aferes, vô nele Nossa, tadinho desse Aferes aí Coisa pior, ainda chamei de amor Nossa, que vai dar ruim aqui, que? Dudu quê? Tá, tá suado Coisa pior, ainda chamei de amor Nice, mano Duel de aflinamento é chato também Verdade, Mastery e Tyreek, né, mano Pô, sumiu isso aí, né Nunca mais eu vi, man. é claro, mais né? eu vi mano É claro, né Só sai, Que fudeu ai, ai, ai, ai. Ah, vamos nessa Tive que ligar o fantasma ai, porque... Sai vivo aí Sai, sai, sai Nimbus com fantasma, cara Nem com o fantasma Os caras nem pegam Porque se okay, tem não trindade É por causa Que tem dois tanques lá, rapaziada Galho e Malphite, tá ligado Foi literalmente por isso a escolha E ó que eu já vi, viu Tô tentando chegar aí, Dudu. Dudu! Ah, cheguei, me ajuda, cheguei, tô aqui. Vamos, vamos, vamos meu tanque. Vamos, vamos, vamos, vamos eu pego. Um eu pego. Ah, ele vai dar esse item aí, esse negócio estranho. Ai, vamos nessa cura! Ah, aí tive que pagar a conta. Ó, oh, ajuda aqui. Nossa, eu vou tomar muito controle de grupo, né? Vai ter um de campana. Puta comigo. Ó, oh, pegou? Ai ah, eu quero entrar na base, entra aí. Volta aqui doidão Eu vou morrer mano? Shield Lux? Calma Acho que é de Eu busco esse cara hein Ah, ah, ah, ah vamos nessa de... Pô toda hora só morri eu Não, não. Esse, esse é o cancelamento que ele maçou Já que eu não entendi não, mas calma Ai eu tô achando aqui Ai ah, esse pai foda se matamos o pike, mano. Ai ai ai ai ai ai Nossa. Nossa, por que que você curou isso tudo, ah, velho? Ó oh, o bonecão, velho. Por que que a a, a veio no foco bonecão? Nossa, ó o bonecão, oh, oh, o bonecão, oh, bonecão, galera. Só nas Shuriken. Ó oh, a Vayne, galera. Um erro da Vayne aí, mano. Ela não soube focar o alvo certo, mano. Se ela foca o Aphelios, ela matava todo mundo. Porque os outros caras não iam dar muito dano nela, ó. É Galho Tanque de Kimio Turbo. Se ele foca, o Aphelios ele matava todo mundo, 100%. Oh, olha isso aqui, do. É olha os caras. Eles podem? Tô chegando. Tô aqui, tô aqui. O Aphelios não é exato. Já matamos o Pike, mano. Ó, oh, já fui pai, no Aphelios aqui pra largar de ser bobo. Esse Bob. Uhul, só vai Tipo, olha esses caras, galera Por que, que eles acharam que eles iam lutar essa alma, mano? Se esses caras quisessem tentar jogo, mano Eles, sei lá, ficavam na base farmando wave E deixavam nós pegar a alma Mas não tinha o que eles fazer na real Mesmo se nós pegassem a alma, acabou O Félix tinha que resetar, se é. Ele resetasse tinha game É Como assim a Aphelios resetar? Tá? Ele tava com 3k na base. Ah, tá, e não deu B, mano? Não deu B Ó, oh, aí o cara trollou então, pô